Eu, aí. Olá, eu, o Pernal, eu, aqui, eu vou fazer uma apresentação da Zarione. Essa que eu tô na mão aqui é a modelo 2, é uma tecnologia de ponta. Se o pessoal que tiver interesse aí, a descrição está embaixo aí do vídeo. Agora eu vou mostrar a modelo 3.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 ponta que pode ser usada essa é a número 3 é telescópica ela encorre fica toda dentro do tubo é então, uma antena muito bonita também é um dos modelos que nós estamos fabricando você levanta ela ó, e fecha ela encolhe dentro do tubo pega as tampas tampa tampa aqui a frente dela coloca a outra tampa que é a número 1 um. ela fica toda fechada então essas é a é a telescópica, o fundo da tampa é a número 2, aqui é a câmera dela aonde você coloca diamante, coloca ouro outro para caçar outro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 ela é toda de cobre, rolamento de cobra, antena de cobre, cunhadeira de cobre, as câmeras de cobra. aí o pessoal que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e vamos ao vídeo ah, boa tarde Samuel Mococa o Neto vai fazer um vidinho aqui esse vidinho é uma demonstração de como o cara começa a treinar com elas a primeira vez então a gente vai caçar umas coisas aqui só para mostrar como é que começa a treinar com elas que é muito importante para o pessoal que adquire esse produto aí eles aprender como é que começa a caçar a primeira vez você mostrou a caminhonete né? hum? você mostrou a caminhonete ah, aqui nós estamos com ela agora eu vou pedir para ela dar a direção tampinha de garrafa isso é para um treinamento é para a pessoa ver como é que ele começa a treinar com ela quando ele pega ela a primeira vez então um dois três ela já virou para o lado que está a tampinha então agora eu vou caminhar para o lado que ela virou porque ela me deu a direção justamente dessas tampinhas tampinha está no chão que tá ali tem uma que tem outra então chegou em cima ela cruza então, esse é um treinamento a pessoa que pega ela a primeira vez agora eu vou pedir para ela me dar a direção e para ela me dar a direção por exemplo do um lacre de de latinha, lacrinho de, de alumínio ó, um, dois, três, ó, ela já virou porque que, que ela virou, porque ela já achou alguma coisa nessa direção então, aqui nós vamos andando na direção o lacre está aqui embaixo, ó lá, um lacre no chão e elas já cruzaram aqui em cima então elas estão cruzadas em cima agora eu vou fazer um outro teste também que vocês verem ó. É, ali tem uma lá na frente tem uma chibanca lá que, que eu estava cavando com ela varione me dá a direção que está a minha chibanca ó eu estou bem o contrário de onde está a chibanca não sei se o Edson filmou lá Xibanka. a chibanca, a chibanca está lá, então eu estou ao contrário, então vamos dizer que eu perdi aquela chibanca Mas eu vou dar um, dois, três, as já virou pro lado da chibanca, aqui agora é só eu caminhar nessa direção, que eu vou sair em riba dela Ela cruzou porque está em cima da, da chibanca Agora eu vou mostrar para vocês esse buraco que nós estávamos cavando aqui. Esse buraco aqui tem uma chumbada, mas essa chumbada está com metro de fundura. Ela não vai dar para tirar não. A chumbada aqui está com metro. Agora esse é importante isso é, import é importante para o pessoal que adquire esse produto aí, que vai começar a aprender. então a pessoa tem que caçar as coisas que está por cima, mais em riba do chão para ele começar a pegar o jeito então é você dá os três passos, dá o comando agora se você não estiver trabalhando com comando tiver estiver com ouro na câmera você dá um dois, três na hora que você dá o terceiro passo você sentando com ouro na câmera ela vai te dar uma direção para você andar diamante é a mesma coisa agora vou ver aqui uma outra coisa aqui para nós caçar aqui Eu vou caçar a direção de uma outra chumbada. Não vai ser daqui para frente. Marionho, não dá a direção de uma chumbada que esteja rasa. Quase em cima do chão. Um, dois, três. Ela não deu direção. Ó, pois é que ela tá caçando outra coisa, ela não tá caçando tampinha mais, ó. Tem uma tampinha ali, ela nem se mexeu pro lado dessa tampinha. Mas ela tá na direção de uma chumbada aqui. Agora nós precisamos ver onde é que essa chumbada tá, né? Outra coisa, detalhe aqui, ó. Aqui tem um lacre no chão, ó. Ela nem se mexeu nesse lacre. Passei, eu passei a, a chumbada, eu fui em cair. Então nesse meio aqui que tem uma chumbada. Então a chumbada está bem aqui. Ó. Eu vou eu vou dar uma olhada se ela está rasinha se ela estiver rasinha nós vamos tirar, se tiver funda eu não vou tirar então eu vou usar o ponte aqui Ela não vai estar tá rasa não. Não, agora eu vou fazer o outro comando de fundura para ela. Olha onde? Se ela tiver com mais de um metro de fundura, você cruza. Se tiver com menos, você não cruza. Então, ó, ela cruzou. Por quê? Porque tá com mais de um metro de fundura. Então não vai dar, eu só topo. Não dá para cavar para tirar esse tanto. <cười> Vamos achar outra para o outro lado. Já nós estamos encerrando também esse vídeo. Porque senão ele vai ficar meio longo. Olha onde. Dá direção. Da onde tem algum objeto de ouro enterrado. Já está na reta. Essa agora é ouro, hein? Algum objeto de ouro enterrado. O movimento pouco É, não sei não, se ela não achou alguma coisa lá no pescoço da linha. Então, mas ela vai andando, andando. Aqui ó, se eu virar pra, se eu virar um pouquinho para a esquerda ou para direita, elas mandam eu voltar. Ó. Tá vendo? Então você tem que voltar pra cá, É, pelo jeito tá longe. Nós vamos ter que parar por aqui porque tá entrando dentro do rio. Uhum. Então é nós vamos ter que caçar coisa. Marion, te dá a direção de um de uma tampinha. Em cima do chão. Olha, já deu a direção. Pra dentro de os Aqui está em cima do chão. Então essa é fácil. Então isso aí é para quem tá. esse vídeo aí é mais é para quem vai começar mesmo. Agora aqui nós estamos com bastante gente daquele lado, não está tanto como caminhar para lá. Olha eu vou pedir a direção para ela do de um lacrinho de tampinha Para ela me dar a direção de um lato de campinho. De um laco de lacrim. Aqui lá já virou para cima. Eu vou jogar o papel? Você pra forte, hein? ela jogou mesmo. um Hum, ó certinho bicho que distância cara jogou aqui de volta hein? mas nós vamos encerrar esse vídeo até o próximo vídeo